Viu, amigas? Reparem, este trabalho está perfeito, está tudo certinho. Este está errado, foi o primeiro que eu fiz e enganei-me. Reparem, este alto, o, a linha vai sempre para fora. Portanto, deste alto vem para aqui, deste alto vem para aqui. Reparem o que acontece aqui: este alto vem para dentro. Estão a ver? O circuito vem aqui e vai para fora. Este vem aqui e vai para dentro. Está errado. Este está perfeito. Tem aqui a parte queimada, está aqui, a parte que uniu as duas pontas, não fica negro, não se nota nada. Isto é para fazer um centro, isto vai ficar assim, vai fazer um centro exatamente como este. Top, né? Reparem como fica lindo. E agora os pontos são feitos aqui nestes altos, estes vão ser feitos aqui. Top, né?